Olá, aqui é a professora Silene, estamos com mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é da disciplina de História para o quarto ano. Vamos agora conhecer o nosso roteiro. Então, hoje nós vamos falar sobre o Brasil, uma colônia de Portugal. Dentro desse tema, nós vamos falar das primeiras expedições para conhecer a nova terra e o pau-brasil. Vamos falar a colonização das terras brasileiras, e aí vamos abordar sobre as capitanias hereditárias e a produção da cana-de-açúcar. Brasil, uma colônia de Portugal. Após chegar à nova terra, a qual denominaram Brasil, os portugueses transformaram, a transformaram em sua colônia. Então vamos entender o que é uma colônia. Por que Portugal teve esse interesse em transformar as terras aqui do Brasil em sua colônia. Então, colonizar um território é quando uma nação ou um país, no caso ali Portugal, era um país que não, fazia, que não era daqui dessa região, ele veio e tomou posse dessa terra para extrair dela todas as riquezas, para ele se beneficiar com todas essas riquezas e os produtos que essa terra poderia oferecer a ele. Então, por isso ele colonizou aqui as terras do Brasil, porque viu aqui uma grande fonte de riqueza. E aí, no século XV, estava, é, estava aumentando o comércio e muitos reinos procuraram estabelecer colônias em terras distantes. Além de Portugal, outros países também tinham grande interesse em colonizar essas terras, porque eles queriam é, explorar as riquezas dessas terras e também é, comercializar novos produtos. E então, começam as primeiras expedições para conhecer a nova terra. Qual terra? Brasil. Então... Aqui, eles começaram, então, de fato, a colonizar, ou seja, eles aí começaram, então, a vir para cá, para se estabelecer aqui, para analisar essa terra, conhecer, saber quais eram as possibilidades que eles tinham aqui de produção e de riqueza. Então, aí, eles começaram, então, a dar nome aos acidentes geográficos dessa terra, às regiões, aos rios, e esses nomes, normalmente, ele colocava os nomes de um santo, o santo daquele dia. Aí ele, se ele estava ali é, conhecendo aquela região, naquele dia era dia de um santo, então ele colocava o nome daquele santo. Ou outras vezes ele também utilizava os nomes que os, que os indígenas também utilizavam. As primeiras expedições para conhecer as riquezas da terra. Como eu falei, eles então começaram a se interessar e querer saber de fato quais eram as riquezas que tinham aqui. Quais os produtos que eles poderiam é, utilizar, é, comercializar e se beneficiar com eles. E aí, então, foram enviadas algumas expedições para mapear o Brasil. E aí, encontrar aqui quais eram esses produtos. Então, eles, quando a gente fala em mapear, lembra o quê? De mapa, né? de conhecer a região, de saber o que, que tem ali. Então, assim eles fizeram. Então, foram realmente conhecer todos os os lugares dessa região para, de fato, conhecer os produtos que eles poderiam ali comercializar. E aí, então, eles encontraram o que aqui? Encontraram uma grande quantidade de uma madeira cor de brasa chamada pau-brasil. Então, o pau-brasil foi o primeiro produto que Portugal comercializou retirando aqui do Brasil. Né? Eles viram que era uma, era uma madeira que naquela época tinha um grande poder de comercializar. Essa madeira, ela era, dela era extraída o corante, ela tinha uma cor avermelhada, e também eles era muito aceito no mercado, no geral, naquele, naquele tempo. Então, o pau-brasil foi uma grande fonte de riqueza para Portugal. E aí, como então extrair essa madeira? O que, que eles fizeram então para eles poder retirar essa madeira daqui e comercializar para outros lugares. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com os índios, eles fizeram o quê? Eles convenceram os índios a retirar essa madeira, a extraí-la e levar até as embarcações para eles poderem levar para onde eles queriam levar, para comercializar. E com isso, eles davam em troca aos índios é, presentes, eram tecidos, é, chapéus, é, produtos de metais, e, enfim, uma variedade de, de produtos que eles utilizavam ali para trocar com esse serviço que os índios faziam para eles. Então, o nome desse tipo de, de comércio, essa troca, chamou-se de escambo. Então, agora nós vamos é, fixar mais esse assunto através dessa atividade aqui. Vamos lá, então. Então, aqui você vai procurar no caso palavras cinco palavras que completa o texto abaixo. Vocês vão encontrar aqui, analisem direitinho, respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos conferir então aqui a nossa resposta? Então aqui, depois do descobrimento, o território que hoje forma o Brasil se tornou colônia, o que quer dizer que pertencia a Portugal. Essa, form essa formação de colônias deu-se devido ao aumento do comércio, que foi no século XV. Se vocês responderam assim, está certo. Vamos continuar aqui então com a nossa história. A colonização das terras. Então, no ano de 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização. Então aqui ele já tinha analisado e tinha decidido então colonizar essas terras, avaliar o que poderia ter aqui, o como eles poderiam tornar essa terra produtiva. E aqui então na época o açúcar era um produto raro e valioso vendido nos mercados europeus. Então naquela época o açúcar era um produto que estava começando a ser comercializado e tinha um grande poder de venda, um grande valor agregado a ele, e todos os países tinham um grande interesse, inclusive Portugal. Aí então vem a fundação da primeira vila. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, ele deu o nome a essa vila de Vila de São Vicente, essa vila hoje faz parte do estado de São Paulo. Então essa vila, ela se tornou muito produtiva, ela, é, com a cana-de-açúcar, eles começaram a produzir e aí Portugal percebeu então que aqui poderia então é, tornar esse, esse território um território muito rico na produção da cana-de-açúcar. Então o que, que ele fez? Em 1534, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em 15 lotes que passou a chamar capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foram 15 lotes capitanias e 12 donatários, porque alguns donatários receberam mais de um lote. Então, Portugal ele queria é, colonizar a terra, mas ele não queria ter muitos gastos. Então, ele decidiu dividir essa terra em 15 lotes e cada donatário, então, passaria a pagar sobre tudo que produzia nessas terras. Então, é, Portugal teria, então, aí... É, o lucro de tudo aquilo que era produzido através de quê de taxas e impostos. Outra coisa também que Portugal é, achou interessante fazer é dar autoridade aos donatários para que eles também dessem terras para outras pessoas, pedaços de terras, né, pequenos lotes para que essas pessoas também cultivassem, claro, produtos que fossem é, de valor comercial, que fosse interessante para Portugal. Então, o nome desses pequenos lotes chamou-se de sesmarias. Marias. E então, aqui nós vimos que duas capitanias, somente duas, que prosperaram, que foi a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. Então, por que, que as demais não prosperaram da mesma forma? Havia vários fatores que cooperaram para que elas não tivessem tanto sucesso. É, a falta de recursos, a falta de assistência, falta de equipamentos, falta de mão de obra, é invasão indígena, e assim elas não conseguiram ter o mesmo êxito que essas duas aqui tiveram. Então aqui vamos conhecer as capitanias. Então aqui nós temos, como eu falei, alguns donatários receberam mais de um lote. Aqui nós temos duas no Maranhão, Ceará, Rio Grande, Tamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Então, essas foram as capitanias que foram distribuídas para os donatários. Então, agora vamos para uma atividade de fixação. Assinale a alternativa correta. A expedição colonizadora chegou em 1530 com o objetivo de extrair o pau-brasil, dar outro nome à terra descoberta, iniciar a colonização... E aqui na letra B, colonização quer dizer, ocupação do território por outra nação, é não explorar as riquezas da nova terra, expulsão dos estrangeiros? Então vocês, de acordo com o que nós explicamos aqui, vocês respondam e voltamos para conferir. Vamos então verificar as nossas respostas. Aqui na letra A, então... A expedição colonizadora chegou em 1500 com o objetivo de iniciar a colonização. A colonização quer dizer a ocupação do território por outra nação. Ele respondeu assim está certo. Vamos prosseguir. Em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em lotes. Letra A. Enquanto os lotes foi dividido o Brasil, letra B... Como eram chamados esses lotes? Letra C. Para quem esses lotes eram doados? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas. Vamos conferir então as nossas respostas? Então aqui a resposta da letra A. Ele, os lotes foram divididos em 15, então foi um total de 15 lotes. Na letra B, é, eles eram chamados de capitanias hereditárias. E na letra C... É, esses lotes, eles foram doados, cada lote era doado a um colonizador. Quem enviou Martim Afonso de Souza para o Brasil? Dom Pedro I, Dom João I, Dom João III. Quem era o colonizador? Quantos eram os donatários e quantos lotes receberam? Novamente, eu vou pedir para vocês responderem aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas. Vamos então conferir nossas respostas. Então aqui na letra C, D. João III, né? Letra D, o capitão donatário. E na letra E, eram 12 donatários e alguns receberam mais de um lote. Vamos em frente. Vamos então falar da produção de açúcar. A cana-de-açúcar foi a primeira experiência bem-sucedida, produto que era muito valorizado na Europa no século XVI. O plantio da cana se desenvolveu muito, haviam grandes extensões de terra, né? muitas extensões de canaviais, que se expandiram pelo, literal, pelo litoral nordestino. E para transformar a cana em açúcar, era necessário um conjunto de equipamentos, claro, além da mão de obra humana, que nós sabemos que era muito necessário ter trabalhadores. Mas além dessa mão de obra, precisava de máquinas e ferramentas. Esse conjunto de equipamentos era chamado de engenho. Os portugueses dominaram a técnica de plantio da cana e de fabricação do açúcar. Isso porque eles já, já tinham realizado esse processo nas ilhas africanas, como em Açores, Madeira e Cabo Verde. Lá, eles também usavam trabalhadores escravos. Nos engenhos, havia canavial para o cultivo da cana, havia também as senzalas, a casa grande e a igreja. A Cisala era onde os escravos moravam, a casa grande era dos donos da terra e a igreja, porque Portugal era um país católico. Os engenhos variavam de tamanho, era de acordo com as posses dos seus proprietários, de acordo com o tamanho do, né, da, da propriedade era o engenho. Aqui nós temos uma imagem né, de como era o serviço, né, como era essa rotina aí da, do engenho. A gente percebe que era um, um serviço né, braçal, a gente vê os escravos aí trabalhando. Atividade fixação. Com relação ao açúcar, assinale com X, o que podemos afirmar? Não era um produto muito aceito na Europa. Durante muito tempo foi a base da riqueza colonial. Os, os portugueses não dominavam as técnicas do plantio da cana e da fabricação do açúcar. Para transformar a cana em açúcar, era necessário um conjunto de construções, máquinas, ferramentas, etc. Então, vocês vão verificar a resposta correta, vocês vão assinalar e nós voltamos já já para conferir aqui. Vamos conferir, então, a nossa resposta. Aqui a letra B. E a letra D. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Porque os portugueses começaram a produzir o açúcar, começaram a produzir açúcar no Brasil, o que era necessário para transformar a cana em açúcar. Respondam aí, voltamos já já para conferir. Vamos conferir então nossas respostas? Porque era um produto valorizado na Europa no século XVI. Aqui a outra questão: por que era necessário um conjunto de construções, máquinas, ferramentas, etc. Além de conhecer todas as etapas de trabalho. Se vocês responderam assim, vocês estão corretos. Conclusão. Então vamos aqui fazer um breve resumo da nossa aula de hoje. Então nós falamos aqui Brasil uma colônia de Portugal e aí nós falamos das primeiras expedições para conhecer a nova terra. Nós vimos então que Portugal tinha interesse em colonizar essa terra, então ele decidiu, é, enviou as suas expedições para conhecer, para né, mapear todo o território e ver quais eram as possibilidades de riqueza dessa terra. E aí então eles encontraram aqui o pau-brasil, que era uma madeira que naquela época era comercializada e tinha um valor de comércio muito bom, e então o pau-brasil foi o primeiro produto que Portugal extraiu do Brasil e ganhou muito dinheiro com ele. E aí nós falamos da colonização das terras brasileiras. Nós falamos das capitanias hereditárias. Que a, as capitanias foi uma forma que o rei encontrou de colonizar as terras de, e não ter muito gasto. Por quê? Porque ele dividiu essas terras em 15 lotes. E os donos de, as pessoas que é, eram responsáveis por esses lotes pagavam Portugal taxas e impostos sobre todos os produtos que eles é, produziam ali na terra. A gente viu que eles conseguiram produzir bastante cana-de-açúcar, é, tabaco, tinha o minério, tinha a pesca e com isso Portugal conseguia ter um bom rendimento aqui das nossas terras. Além de Portugal ter dividido as terras em lotes, ele também deu autoridade aos donatários a eles darem pedaços de terra a outras pessoas. Pessoas que tinham interesse é, em plantar, em fazer a terra produ produtiva. Plantar, claro, produtos que fossem é, interessantes para Portugal, produtos que tivessem valor comercial. E aí depois nós vimos a cana-de-açúcar. Nós vimos que... Portugal começou então a plantar a cana de açúcar aqui nas nossas terras e se expandiu muito, então tinha uma grande quantidade de cana de açúcar. E o território onde mais teve mais é, é, plantio, que cresceu mais esse plantio foi no Nordeste, no litoral nordestino. E então teve a necessidade de criar uma estrutura para transformar a cana em açúcar. Então essa estrutura que tinha máquinas, que tinha equipamentos mão de obra, essa mão de obra até era escrava, foi o engenho. Então nós vimos que é, passou então a existir o engenho, as cinzalas, e tinha a casa grande, e tinha também a igreja. A cinzala nós vimos que era o local onde os, os escravos moravam, a casa grande era a moradia do dono da, das terras, e a igreja, porque Portugal era um, é, era um país católico. Então, encerramos aqui a nossa aula... Aqui nós temos as nossas referências, espero que vocês tenham participado, tenham gostado da aula de hoje e nós nos veremos nas próximas aulas.